What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, seu professor de inglês online e hoje o vídeo é um pouco diferente porque eu estou aqui em Boituva, um lugar muito conhecido por balonismo, né, paraquedismo, olha só que beleza e é isso aí, learners, hoje o vídeo eu vou saltar, eu vou pular de paraquedas porque nós chegamos à marca de 100 mil inscritos aqui no canal, 100 mil learners e eu prometi lá no meu Instagram, se você não me segue, me segue lá, que eu ia pular de paraquedas quando nós atingíssemos essa marca. Promessa é dívida, e você sabe que aqui vai na minha que você brilha, é o que eu prometo, eu cumpro. Então vamos lá, vamos pular de paraquedas para comemorar esta marca. Eu sempre tive vontade, né? mas nunca tive assim, não oportunidade, mas aquele empurrão, aquela coragem, né? Vai, Junior, pula, aquela motivação. Então essa é a motivação. Vocês são minha motivação. Então learners, esse salto aqui é para comemorar essa marca e por vocês também, salto para vocês. Vamos lá, estou morrendo de medo, mas tem que manter a aparência, né? Estou bem, estou tranquilo, mas por dentro estou todo, assim, tudo ferrado aqui dentro. Vamos ver como é que eu vou me sair nesse salto. Desculpem por esses palavrões, mas é o salto do 100K. É o voo do 100K. Vamos lá learners. MUST Bem-vindo oh. de volta! Incrível! <risos> Virado, levanta aí, gente! Boa! Adorei, adorei. adorei. Obrigado. Recomenda? Já recomendo, galera, que não é GoFy, hein? Verba GoFi! Go ah, é isso aí, oh, galera. Lembrem-se, see you around. <risos>